Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, O400 fazer mais um vídeo aqui mostrando para vocês anúncios Hoje eu vou mostrar só ônibus urbanos aí à venda Vou começar aqui com esse Marco Polo, acho que é um Marcopolo Polo Turin, é, Torino Se não estou enganado É um modelo mais antigo Não está escrito aqui o ano Mas ele está na região lá de... Ponta Grossa, do Paraná. foto da lateral, ele é um ônibus que trabalhava com transporte escolar, interior, ó, até que aceitável pelo valor, né? um valor bem baixo, 18 mil reais, na descrição está aqui, ó, ônibus urbano, revisado, pronto para trabalhar, característica escolar, todos os símbolos. Agora vamos para o próximo. Aqui no caso são, é anúncio de dois ônibus, o cara está vendendo um Caio Alfa e um Buscar Urbanos, que é mil em cada um. Azul, ó, bem alinhado. Interior, aquele banco de fibra. É, ambos são chassi Mercedes-Benz, OF1318, é motor dianteiro. E aqui o Alfa foto da traseira. Pelo, pela descrição aqui, ele diz que banco de fibra, pneus bom, estado, é, curto entre-eixo em excelente estado de conservação. Aceito troca, dois ônibus, 18 mil cada um. Tratar com o Rodrigo, telefone tal aqui. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é um ônibus... Marco Polo 1721, esse aqui já é, pelo jeito, é chassi, não, pensei que fosse chassi que era motor traseiro, mano motor dianteiro, ele já é um pouco mais moderno, né, e o proprietário tá pedindo 18,600, e o ônibus se encontra em Brasília, Distrito Federal, descrição tá aqui, ó, é, Viale Marco Polo 1721, motor dianteiro, mesmo a mecânica do, dos caminhões 1620, o proprietário que é 18600, mais débitos. Aí tem que avaliar e ver quais que são esses débitos aí para ver se vale a pena. Vamos para mais um. Esse aqui, pelo jeito, era um ônibus que rodava na cidade de São Paulo. Esse modelo, pela pintura, né ele rodava no estado de São Paulo. É, ônibus urbano Caio Milênio ano 2007/2008 está pedindo 18.900 passar mais fotos ó. é um ônibus bem mais moderno né motor traseiro e a mecânica é, Volkswagen né ah é bonito o veículo hein bonito mesmo e é um bem mais novo por um valor mais acessível Caio Milênio ônibus urbano 2008. E... 2007, 2008, 2009, é, Volkswagen MWM 17210, piso de alumínio, revisado, parte elétrica, mecânica elétrica pronto para trabalhar. Ótimo para escolar, rural tal, a partir de 18900. Então, pelo jeito, tem vários ônibus lá. Agora, vamos para o último anúncio aqui, ó. Esse aqui também eu achei bem bonito, ó. Ônibus urbano, esse aqui, pelo jeito, é um Marco Apolo Viale, ele é motor traseiro e o proprietário está pedindo 20 mil reais. Ó. Mecânica Mercedes-Benz, pelo volante, pelo painel aqui, você vê que a é mecânica é Mercedes-Benz, e é um veículo que ainda dá para trabalhar bastante, aí, fazendo de fretinho, dando a cidade, colar, coisa do tipo. Mas está bem bonito, o veículo está em, na região do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E é o último anúncio. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aqui like e se inscreva em no nosso canal. Obrigado pessoal, até mais.